E aí, Clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o a Metroidvania sensacional pra PC e Nintendo Switch, por enquanto. A gente tá fazendo gameplay completo. e hoje vamos fazer mais uma área, talvez pegar mais uma arma, ou alcançar mais um pouquinho no jogo. Vamos lá. Muito bem, já fomos re reconstruídos. Né? É, infelizmente o jogo ainda não tem pra português, mas eu espero que um dia, quem sabe. Né? No último episódio a gente pegou a arminha submetralhadoras e exploramos aí a indústria assombrada. Também fizemos um upgrade no nosso um ferrão aí na nossa espada. <risos> e a ideia hoje é... bom... eu não sei. <risos> eu sei que a gente chegou numa área que precisava de tipo, um reator e falaram que a gente ia na cidade. Então, sei é lá, vamos, vamos procurar essa cidade. Muito bem, depois de muito procurar, a gente chegou aqui no deserto, né? Deserto artificial. E agora, com os nossos SMG, é possível atravessar uma área que não era, né? não era possível antes. Que era aqui. Já tá aberto, porque a gente... Abriu agora mesmo, né? Eu só voltei Eu Já entrei na área e saí, só tô mostrando como é que chega aqui Tá bom, vamos lá Aqui era o ponto que a gente não conseguia antes Carregou a SMG Prontinho Acessado aí A área, já tem um save logo de cara Os inimigos aqui são pesados Bastante pesado tá? Não sei se resolve fazer isso aqui. Resolve. O que puder carregar. É tanto de dano que eu tomei? Um boxeador, isso aqui. O dano que toma desse bicho é incrível. Tá, são esses dois bichinhos os principais. Muito bem Não adianta atirar nele, não resolve É meio complicado, viu? Parece que é meio complicado, sabe? Então, vamos lá, eu nem sei se aqui é o primeiro lugar a se ir E aí, conseguimos chegar, na área mais alta. Muito cuidado aqui. Olha, não resolve nada bater nele. <risos> Engraçado né? O grandão dá, mas o pequeno não. Mais um save. Tranquilo. Aqui o outro inimigo que a gente encontrou na fábrica antes, só que parece que ele dá mais dano aqui, não sei. Essa sensação Aqui não tem nenhum, nenhum secreto. Acho que dá para bater ele de longe. Esse acerto é imenso. pra derrubar esse bicho aqui yeah. uhum. e agora? deu certo, hein? Vocês não acreditam? A primeira vez que eu passei por essa área aqui o que foi que eu fiz para subir aí? Foi de uma demência possível esse dano carregado é muito bom mas ele não recupera HP né e essa área depois ela pode ser toda reexplorada será que um Ixi, as montanhas hein essa que é a área de hoje falar com o chefe. Você conseguiu? Agora, aparentemente tem um velho mestre em algum lugar nos altos da montanha. Ele sabe, ele conhece a arma que move montanhas. Parece uma coisa que dá fim nas fochas, não é mesmo? É exatamente isso. É com essa arma aqui dá para explorar muito melhor tudo, né? Agora tudo que a gente tem que fazer é subir. Celeste desse jogo. Né? Um modem aqui uma caixinha. O que temos aqui de upgrade que a gente pode usar? Eu vou instalar um painel solar e agora a gente fica recuperando o HP mesmo se não tiver inimigos. derrotar é uma coisa bem útil viu? hum, esse é difícil esse aqui é um novo que tem que fazer é revidar não, acho que não tem como atacar um sinal assim Fazer da minha vida. Olha só que interessante. Tomara que não seja uma área secreta, porque eu não estou interessado nisso agora. Acho que não é. Acho que é. É engraçado isso. <risos> o que será que temos aqui? Ah, que legal, com um chapuzinho de espermário. Eu não queria, mas já que a gente pegou, né? faz aqui. Fico satisfeito também. Ele tem um ninjinha tomando mais e mais inimigos diferentes. Meu único medo é, Ixi. toma, toma. Meu único medo é numa área dessa se acabar formando, sabe? E aí você volta lá pro começo, porque não tem nenhum save. Olha só, acabei de reclamar de save save aqui. <risos> Ainda bem. Dá uma olhada o tanto que a gente andou. Não é grande, sério. Agora é claro que começa a complicar um pouquinho, né? Porque, que graça teria se fosse tão fácil. O olho, o olho, o olho que gente! Opa! É um cara de chefe, hein? Uma bela escalada. Agora que eu vou dar aquela engasgada pra ler um gliss... Como é possível? Não parece te influenciar. Você é merecedor da arma? Sua alma deve ser pura? Não importa. Você veio de um caminho distante. Mas sua jornada acaba aqui. Deixe. Zensei! Eu só tenho essa plataforminha pra lutar? Ah, claro. que Você está fazendo aqui ainda Eu te disse Sua jornada acaba aqui Ele fica através da parede Hum Tá, já entendi Vai quebrando a parede E a gente vai escalando Uh Parecem umas nuvens auxiliares, que bom! Hum. Mesmo ficando do lado direito, eles conseguem empurrar a gente, cada vez mais baixo. Oh uh oh! Não, eu achei que seria. Morte instantânea esse Kaiz. Olha tem cara desses chefes que. te derrota instantaneamente. Vixe! Segunda fase. Basta basta, é isso que ele falou? Tomara que sim Minha, minha nossa Ele tá acelerando, droga! <risos> ah, não, não! <risos> Conseguimos! <risos> Beleza, finalizamos o bichinho Tivemos que fazer duas vezes o chefe Agora a gente está caindo Eu te subestimei, Itali Você é, sei lá, Merecedor A arma é sua para pegar Agora deixa eu me queimar outro fusível aqui sozinho. Muito bem. Olha a arma! <risos> o lança-me-foguetes repousa sobre seus ombros como uma pena. <risos> Cara de lunático. Eu já tirei do sensei, né? Oh! Ah! Bem, pegamos aí um, uma peninha, o que você fez? A gente acabou de ver um monte de montanha desabar. Você, você <risos> derrotou o Zensei Nossa, eu mandei tantos robôs e nenhum deles fez o que você fez. Você também pegou os lança né? Um bom trabalho, tá Isso vai nos ajudar a atravessar as, as escombros do Subnet abandonado para alcançar a cidade. Muito bem. É uma tradução meio livre, mas. correndo. O que tem pra cá? Vamos dar uma exploradinha. Eu acho que eu vou acabar o vídeo. Pra cá não tem nada, que triste. Podia ter né? Mais um foguete na cara dos RC. O que a gente poderia fazer é. Explodir os caras com lança foguete. <risos> Fazendo um teste nos rochedos, né? Tem que ter algum rochedo por aqui. É algum lugar. Oh. É, a espada não dá conta ainda do foguete, não, viu? Olha! Yeah. No meio. Muito bem. Tudo que eu quero fazer agora. Ah, é testar. Aqui ó, exatamente isso aqui que eu precisava. Ah, legal o é efeito, hein? As roxinhas ficam todas quebradas. Aqui é um corta caminho, né? que ele fala aqui? Eu não sei o que estava fazendo aqui, eu só lembro, só lembro de dar o salto da fé, algo assim. Ah. Aqui é uma área toda escondida. Ah, ele aguenta, agora o resto não. Eu gostei desta arma. Como todas as armas, essa também tem upgrades, né? No coração da fé. Muito bem. Vou tentar mais de perto. Vai dar certo isso? Ufa, deu certo. <risos> A gente apanhou aqui no coração do montanha uma referência, A celeste? Com toda certeza. <risos> e aqui que temos? Um fragmento de coração. Muito bom. São todos 12 fragmentos de coração no jogo. Aqui não vai ter nenhuma saída? Podia, né? A gente tem que voltar tudo. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai encerrar o vídeo aqui no Coração da Montanha. Vocês estão gostando de Kunai? Eu tô. Deixa o seu like se gostou do vídeo, se inscreva no canal, nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta de talento e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. viva amizade.